cada médico de família na região, por exemplo, Lisboa e do Tejo, tem quase 2 mil utentes. Quando a pandemia chega, nós já estávamos nesse sufoco, e por isso o que é que acontece? Começamos a ter outras tarefas que nós não tínhamos e ninguém consegue Uh, no fundo cumprir todas as tarefas que tem na semana sem estar a fazer horas extra muitas delas não remuneradas. Muitas vezes tínhamos que ficar entre 6 horas lá dentro, 6 7 horas lá dentro, sempre equipados, sempre com as máscaras, uh, sem poder ir à casa de banho, sem poder comer, de maneira a tentar manter ao máximo os cuidados de saúde uh, e a nossa segurança. Não podemos continuar a, a esperar que as pessoas uh, sejam obrigadas a fazer horas extras atrás de horas extras. E isto é uma coisa que prejudica diretamente a saúde física e mental dos profissionais. O que se observa neste momento é que ninguém quer ficar na região de Lisboa e Tejo ou então preferem ir para um trabalho que a nível remuneratório seja mais Uh, licenciante. Não é incomum nós termos colegas com 10, 15 anos de trabalho uh, nos hospitais ou nos centros de saúde e estarem na base, e estarem a ganhar exatamente os, o mesmo salário que ganham um enfermeiro recém-licenciado. Os profissionais de saúde quando falam numa reestruturação numa, do Serviço Nacional de Saúde falam exatamente também nisto, em criar condições, quer seja físicas, quer seja a nível de recursos humanos, que sejam possíveis de criar cuidados humanizados acima de tudo e uh, isto é o essencial. Em 2021, os profissionais de saúde fizeram 22 milhões de horas extraordinárias, o equivalente ao trabalho de 11.500 profissionais com horário completo. Há em Portugal mais de um milhão de pessoas sem médico de família, mas os concursos para contratar médicos de família ficam vazios ano após ano. O cansaço e a falta de compensação remuneratória levam estes profissionais a abandonar o Serviço Nacional de Saúde. O Serviço Nacional de Saúde salvou-nos, é agora a hora de salvarmos o Serviço Nacional de Saúde. A direita vê na pandemia uma oportunidade de negócio, nós sabemos da responsabilidade que temos. Precisamos de um Serviço Nacional de Saúde para o século XXI, que seja centrado no utente, que ouça aos seus profissionais. Um Serviço Nacional de Saúde com muito menos burocracia e muito mais autonomia. E com profissionais dedicados, de carreiras valorizadas. É por isso que queremos a exclusividade que o Partido Socialista tem recusado, mas que estava na lei de António Arnaud e João Semedo. Que sentido tem termos um SNS? Em quem está num hospital público está também num hospital privado. Que os profissionais sejam valorizados. Que se dediquem ao Serviço Nacional de Saúde. Para termos essa garantia do acesso à saúde de toda a população e em todo o país. É este o compromisso do Bloco.